salve sabe, tropinha, liquidez o Magnata tá na voz aqui com mais um vídeo aqui, ó. Fica ligado, né? Hum, Dalikdal, Buggy zero, 016 na voz aqui. Vamos que vamos, mais um vídeo aí no canal aí, tropinha. Aí, ó. Fala tu aí, como é que você está, tropinha? Tá tranquilo, tá favorável? Domingueira, fia, é domingão, oh, vai pular da piscina, você vai beber? Não bebe, não, filho. É que se for beber você não dirige, não, não. que é tudo, é atenção no bagulho, filha, tem é que ter atenção, é... é isso aí mesmo, tropinha, cê tá ligado, né? Brincadeiras à parte aí, esses hack aí, o que vocês falam desses hack aí pra mim aí? Comenta aí no vídeo aí, tropinha. Esse hack aqui tá demais aqui ó, tem hack da Garena que você não consegue nem denunciar, depois dessa atualização aí ficou muito doido, e aí tá vendo, é, é hack ah, doido, não aguento não, você aguenta eu não aguento não, eu não consigo não, porém não conseguiu se defender ali tá tacar a jopa do com o hack ali, tem que adicionar os caras desses aí e falar que é pobre aí né. Mas não viram adicionar e falar nada pros caras não, porque senão eles se acha demais e ainda baixa um programa mais que esse aqui ainda, mais evoluído, porque tá doce que não tem como, velho, olha lá. Ai. E cadê a garena? Cadê os influenciadores aí? só fica mandando geral aí pô diamante na conta aí, fazer live e tal, tudo mais aí, comprar os negócios aí, tá ligado? Cadê isso pra... Mandar fazer vídeo aí de hack, pra falar da Garena. Porque eu não sei, velho. Parece que esses hacks aqui é tudo parceria da Garena, velho. Tá doido, não tem como, velho. tem como não. Garena falou que na hora que você denunciasse, ex, um partido aqui, há um uns tempo atrás aqui, falaram aí pra mim, aí, eu vi falar, né, nos vídeos doido aí. Que quando você denunciasse, ligado, o que ia acontecer? O cara ia ser banido na partida jogando com você, mas não é isso aí não, velho. Às vezes o cara te mata, nem a tela dele vai. tá ligado, tropinha? Esse ponto aí que eu quero tá chegando. Às vezes você, tipo, sei lá, você denuncia o cara, você tem que estar tá voltando porque não acontece nada com o cara. O cara nem banido não é, só no outro dia, tá ligado? E a garena não se manifesta não, tinha que tirar isso aí tudo, tudo. Você tá ligado, tropinha? Tirar tudo esse zaco aí de uma vez. E dá liquidália aí, a brincadeira à parte aí. Não em direta pra ninguém, pra influenciador, pra ninguém. Não falei nome de ninguém no vídeo aqui. E poucas pra quem se, se, se tá se doendo aí, se ligado no bagulho. E dali que dali, mais um vídeo no canal aí. Compartilha pra geral, tropinha. Tamo junto. E deixa o likezão no vídeo aí. Eu não tenho mais o que falar desse vídeo aqui não, porque é muita ratoeira aqui, você tá ligado, né, o Apolo aí, ó, matando geral aí, ó. Aí brincou que eu tentei matar ele aqui, mas eu não consigo, tá ligado, não vou falar que eu consigo, mas não consigo, porque jogar contra esses caras aí não dá, não dá não, o que você que acha aí, tropinha? Compartilha o vídeo aí e manda chegar no geral ó, esse vídeo aí, ó. Vamos junto. aguarde o próximo vídeo aí no canal aí, ó.